Com oito gols, se fizer, nunca distância o artilheiro para bater o pênalti. Pode diminuir o marcador Grêmio de Maringá. Veste a partida por 2 a 0. Rafael Xavier, pé direito, goleiro Neto concentrado. Foi na Xavier, bateu. Deu. Gênio Neto mergulhou no canto esquerdo, espalmando tocando a bola para escanteio.